No vídeo de hoje eu vim anunciar o novo código com a nova cor escolhida e voltada, a mais voltada por vocês, no formulário. E eu tô aqui na tela inicial de escolher os servidores, para você destravar, colocar os códigos, você vai aqui em destrave índice online. Saiu lá no Twitter a nova cor chegou, que é a cor vinho, berinjela, como eles chama. Essa cor é o máximo, e 500 de moeda que todo mundo gosta, né gente? Eu amei. Olha que foto. Essa foto do Super Caão Craft. E mais coisas do Caio Mag. Que legal, né? Uma mensagem do Ebert falando boro de morango. Na moral. Vamos colocar o código. Que é o... Eu copiei e colei. O nome do código é o berinjela Que é a nossa cor de vinho. Vamos. A cor de vinho. Que lindo. E esse quinto de moeda. Ai, que delícia, gente. Eu tava precisando. Eu também vim anunciar que o meu Discord voltou. É só você entrar. O link estará no comentário fixado. Entre. Aí ah, eu tô com um servidor de Minecraft Help por Um mês grátis, se você estiver vendo Esse mês de fevereiro ainda E março Então entre pra jogar conosco É só você vir aqui em registração E se registrar Tem muito mais aqui, gente Tem muita coisa Eu tô criando, tô me investindo bastante Criando essas coisas E tem gente conhecida da comunidade Nesse servidor pra vocês conversarem Aqui a mensagem pirinim, pirinim, pirinim. Alguém ligou pra mim E é claro que eu vou já ficar usando esse, esse bagulho né? Ai que lindo, velho. Sai, e você também sai tudo. Capeladinho. A gente amei essa coinforme. É um código, espero que não me inspirem Para todo mundo poder usar para sempre hein? no Clube Ping Brasil.